Bom dia, Ser de Luz! É com muita alegria que estamos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje é o nosso segundo dia do ciclo com o decreto de 21 dias com o Arcanjo Miguel. Este decreto é muito poderoso, protege, cura e dispara um processo de limpeza profunda e abre seus caminhos. Ative a legenda deste vídeo e me acompanhe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 à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem, à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria,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 que me foram tiradas e as retornem a mim agora, em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade,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 Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Sabayot Namastê